Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso assunto é claro. Vou falar para vocês um pouquinho do cuidado que a gente precisa ter com os nossos lábios. Agora, claro, que começou esse friozinho e a gente precisa se aquecer mais, mas tem um cuidado que a gente precisa. Sempre estar atento, é um cuidado com os nossos lábios, né? Porque eles ressecam aí no inverno. E ao, antes de começar a dica bem legal para vocês, eu trouxe um gloss aí para passar também, né? Aí nos lábios, a poder hidratar, claro, e poder aí falar com vocês, né? falando sobre esse cuidado tão especial, que faz parte do nosso sorriso, né? que são os nossos lábios. Então, uma dica bem especial é que você tem que ter alguns cuidados no dia a dia para evitar que eles fiquem rachados e ressecados. Tem um detalhe bem importante Além de eles ficarem rachados, vermelhos, né? E esse detalhe bem importante é não passar a língua nos lábios para molhar ou simplesmente para atenuar um pouquinho aquela sensação do frio nos lábios, né? Porque os sais e pH da saliva pioram e provocam mais ressecamento ainda nos nossos lábios. Por isso que é importante a gente aí... Antes de você né, passar a língua aí nos seus lábios, né, para molhar com a saliva e tal, usa um gloss, né, usa manteiga de cacau. Mulheres, né, claro, gostam de usar o gloss, né, um batom que seja hidratante. E os homens podem usar manteiga de cacau evitar retirar a pele seca geralmente às vezes aquela pelezinha seca que tá saindo do nosso lábio a gente vai lá quer ficar cutucando né retirando não retire porque ela tem que fazer o processo de renovação do tecido para que possa nascer um tecido novo ali e deixar o nosso lábio bem bonito com a pele bem bonita do lábio também. E ainda aplicar um batom hidratante sempre antes de passar o gloss, né? Passa o batom hidratante e aí passa o gloss para proteger os lábios também. E evitar de você usar aqueles batons de 24 horas, porque eles fixam né, na boca e eles deixam a cor dos lábios secos e também ressecados. Então, tem que ter esse cuidado, avaliar bem o produto que você vai passar aí nos seus lábios. Então, esses são alguns cuidados que ajudam a prevenir, então, o ressecamento dos nossos lábios. né? Então, não esqueça, passar uma manteiga de cacau, não ficar passando a saliva ali para não ressecar mais o seu lábio, não retirar a pele também, né, para não lesionar. E tem um detalhe importante que se surgirem bolhas, feridas na boca, né, que podem ser herpes, o que que você precisa fazer? procurar um médico, né, para consultar ali, para ver que tipo de pomada você vai passar no seu lábio, né? Porque pode ser um, um exemplo de uma herpes e o médico vai receitar qual o medicamento melhor para melhorar aquele aquela bolha, aquela lesão que tem ali no seu lábio. Essa foi uma dica muito carinhosa para vocês do programa Dicas de Saúde Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e não esqueça, hidrate seus lábios e deixe eles bem bonitos aí para você estar sorrindo e conversando com as pessoas. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.